Oi gente, aqui é a patola do Maker Linux. Hoje eu farei uma análise rápida da caneta de alisamento de impressão 3D em ABS da Filabot. Essa caneta é na verdade uma bugiganga para aplicar um solvente na superfície da peça impressa com precisão fina, de modo que você tenha total controle do líquido que é colocado no plástico. Essa caneta foi inicialmente parte de um projeto do Kickstarter chamado Maker Razer e foi criado em 2014, e, então um produto similar começou a ser medido pela Filabolt, que além disso expandiu a oferta adicionando tamanhos maiores e pontas diferentes para usos diferentes. Eu já enchi o um compartimento desta com mais ou menos 4 ml de acetona e a usarei para grudar a parte de ABS vermelha na parte de ABS verde. O jeito com que vou fazer isso é pressionando a caneta na superfície da peça verde de modo que a ponta se retraia um pouco e deixe algumas gotas de acetona passarem através dela para a superfície. O plástico da superfície se torna grudento porque ele é dissolvido pela acetona. Para melhor adesão, eu vou fazer a mesma coisa na outra peça de ABS. O efeito da acetona não é só fazer o plástico ficar grudento, senão isso seria apenas mais uma cola. O que acontece é que a acetona tem baixo ponto de evaporação e é volátil. Portanto, mesmo a temperatura ambiente ela evapora rapidamente. Na evaporação, o plástico dissolvido permanece na peça e fica sólido novamente, ficando contínuo entre as partes de ABS. Logo, mesmo sem calor aplicado no sistema, as duas partes meio que se fundem juntas, normalmente sem deixar marcas. Eu estou apertando as partes para que o vão seja mínimo, reforçando a colagem. Em teoria, você podia também usar a caneta para alisar as marcas de camadas na superfície de suas partes. Mas como qualquer um que tenha usado acetona líquida pode testemunhar, embora não aparente de primeira, a acetona também afeta os pigmentos do plástico e quase sempre uma notável descoloração na superfície ocorre, o que, embora não seja um problema para superfícies encobertas que se fundiram, é horrível para as partes visíveis. E olha, a caneta de acetona é uma invenção maravilhosa e útil seu preço abaixo, é 6 dólares na Amazon, portanto eu recomendaria altamente sua compra. Mas como você deve saber, eu gosto de prover uma alternativa. Algo que é particularmente útil para nós, brazucas, que pagamos frete alto, impostos exorbitantes e importações, além de esperar muito tempo para a chegada aqui. E para ser franco, eu nem mesmo acho que a ponta retrátil é o melhor mecanismo para a ferramenta, porque ela requer que você pressione a superfície, o que pode causar deformações. Para fazer a alternativa, precisaremos de alguns itens. Primeiro de tudo, tesouras fortes ou um alicate de corte. Depois, um hidrocor velho de ponta quadrada. Hidrocores com a tinta já seca funcionam melhor. Este aqui já está bem gasto, como dá para ver. Veja que as pontas do hidrocor e da caneta de acetona são bem parecidas, embora a do hidrocore tenha tinta, o que nós corrigiremos em um minuto. Além disso, você vai precisar de uma pequena seringa de farmácia. Essa aqui é uma de 3 ml, que é mais que o suficiente para pequenos consertos e colagens. Removeremos a ponta com a proteção. Descarte com responsabilidade, pois isso pode machucar pessoas. Então eu vou desmontar o hidrocor, removendo a traseira e então puxando sua ponta que sairá facilmente. Você pode ver que ele é bem longuinho e não precisaremos de todo o comprimento. Precisamos de uma parte menor, para isso usaremos o alicate de corte. Cortaremos a ponta inclinada para usar e podemos guardar o resto para fazer outras canetas. A ponta voou longe e eu a peguei de volta. Agora precisamos fixar isso na seringa, o que faremos com a cola quente. Minha pistola de cola quente demora bastante para esquentar, então enquanto isso vou tirar o excesso de tinta da ponta. Qualquer pequeno recipiente funcionará. Nesse caso, estou usando um tubo de ensaio com álcool isopropílico para mergulhar a ponta. Está seca agora e a pistola de cola quente está pronta. Precisamos apenas de algo para segurar a ponta e seringa no lugar enquanto as grudamos. Como essa é minha mesinha de eletrônica, eu tenho uma terceira mão perto que é perfeita para isso. Vamos apenas circular a seringa com a cola e tentar passar em volta da ponta sem cobri-la. Um palito ou item similar pode ser útil aqui para moldar a cola para segurar melhor a ponta. Mais algumas voltas da cola quente, rolando em volta da seringa para cobrir uniformemente a parte da frente. Removemos a seringa da terceira mão e a cola já está endurecendo. Então usamos o alicate de corte para tirar alguns fiapos de cola. Mais moldagem. E um pouco mais de cortes e aparos. Agora pegamos um pouco de fita veda rosca de modo que sele a cola, impeça o aplicador de vazar e permita certo vácuo para manter essa tona dentro. Uma coisa boa das seringas de farmácia é que elas são feitas de polipropileno, que é um plástico resistente a solventes. Então ela vai funcionar também com solventes que funcionam em PLA, como tetraidrofurano. Olha, eu não estou endossando o uso de tetraidrofurano. É um composto químico perigoso que requer treinamento específico de segurança e várias proteções para o manuseio. Mas para informação, outros compostos químicos perigosos que funcionam com PLA são diclorometano e triclorometano. O nosso amigo clorofórmio. Mas agora é a vez do ABS e pediremos assistência à nossa amiga, a garrafa de acetona PA, que conste nos altos. Eu deveria estar usando luvas de vinil, mas eu sou relaxado inconsequente. Não seja eu. Estou tirando o êmbolo da seringa e derramando acetona dentro dela. Veja que a seringa começa a pingar, precisamos recolocar o êmbolo rapidamente para ter baixa pressão na seringa e evitar que a acetona saia. Fazemos isso e imediatamente viramos a ponta da seringa para cima, pressionando o êmbolo para expulsar o excesso de ar da seringa. Agora ela parou de pingar. Agora eu posso usar a minha recém construída caneta nas minhas impressões de ABS exatamente como a caneta da Filabot, Mas o fluxo é melhor porque me sinto tendo bem mais controle sobre o líquido. E além disso, não preciso exercer força sobre o plástico. Funciona nos cantos e fendas também, sem problemas. Então é isso aí. Vejo você no próximo episódio espero que ache o vídeo e a sua caneta útil. E se achar, por favor, dá um joinha.